Glórias a Deus, glórias ao nosso bom Deus, aleluia, ao vivo mais uma noite com a nossa madrugada no reino, para a glória de Deus e para o nosso, nosso fortalecimento espiritual em nome de Jesus, amém, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos aqueles que aguardam a volta do nosso Mestre, em nome de Jesus, amém graças ao bom Deus, pega sua Bíblia irmãos, vamos começar a nossa noite de adoração, de oração e de leitura da palavra nessa noite, esse momento de comunhão com o Senhor que é a nossa madrugada no reino, amém? Graças a Deus, quem está em paz diga aí, estou em paz em nome de Jesus, escreva nos comentários estou em paz, estou na paz que excede todo entendimento, escreva aí, em nome de Jesus, glórias a Deus, aleluia, abre sua Bíblia em João, capítulo 3, aleluia, já é a terceira live aí, uma três da outra que a gente medita no livro de João, um livro abençoado, glória a Deus, João capítulo 3, em nome de Jesus, enquanto você prepara sua Bíblia, <coughs> deixa aí aberta em João 3, eu peço a você que faça aí a grande obra do evangelista, eu te peço em nome de Jesus que faça aí a obra do evangelista e como que você faz essa obra do evangelista, basta você clicar no like, compartilhar o link da live e também deixar um comentário, uma sugestão, uma crítica, é, um texto, contar um testemunho Fazer uma pergunta acerca do texto Mas interagir com a gente nos comentários Então essas três, Esses três atos Que você faz, você faz essa obra do evangelista Por que, que eu falo que é uma obra do evangelista Porque você ajuda é, Ajuda com que a palavra de Deus Possa alcançar mais pessoas E eu vou repetir Como que você faz? Clicando no like, compartilhando E deixando um comentário e se, um, se não for inscrito também, considere-se inscrever e seja embaixador do reino conosco, em nome de Jesus. Amém? Graças ao bom Deus. Vamos orar? Antes nós lemos a palavra do Senhor. Aleluia. Senhor Deus amado Deus querido, glorificado exaltado estou Senhor Pai querido Deus de misericórdia graças te damos ó oh Deus por mais esta oportunidade, por mais esta noite por mais esse privilégio de estarmos aqui, podemos ter essa liberdade Pai de lermos a tua palavra, orar em nome de Jesus Pai querido, Pai amado eu te peço em nome de Jesus aonde que esteja uma alma neste momento unida em oração conosco Senhor eu peço a Ti, Pai querido, que o Senhor nos una em uma só fé, um só amor, uma só esperança, em um só espírito e nos alimente com a Tua Palavra, Pai. Repreenda todo mal, nos dê saúde física, mental e espiritual, nos dê resiliência, nos dê sabedoria, Pai querido. Nos dê força e coragem para continuarmos sendo os Teus embaixadores, sendo embaixadores do Reino dos Céus na Terra sendo as tuas testemunhas, as tuas representantes neste mundo, Pai querido, Pai amado, aonde quer que estejam neste momento necessitando das tuas mãos poderosas, Pai, eu acho que o mundo está precisando das tuas mãos, derrama tua graça, derrama tuas bênçãos, sejas tu conosco, Pai, tem de misericórdia, Deus querido, Deus amado, eu acho que não é nem nenhuma uma forma correta de dizer que nós pedimos a Ti misericórdia porque se não fosse a Tua misericórdia todos os dias nós não estaremos mais aqui Pai querido, Pai amado muito obrigado pela Tua misericórdia e neste momento tudo te peço que o Senhor faça a Tua vontade e nos alimente com a Tua palavra em nome de Jesus Amém Senhor Amém Pai Graças a Deus Agradeço a você que deixou seu like, deixou seu comentário, compartilhou o link da live e que também se inscreveu. Te agradeço que o Senhor te abençoe grande e poderosamente. Se você não pode fazer isso também, que o Senhor te abençoe da mesma forma. Amém? Glória de Deus, glória a Deus. As bênçãos de Deus de forma nenhuma ela é barganhada. Ninguém recebe nada por merecimento, mas sim por misericórdia, amém? Mas por outro lado Deus sempre abençoa uma alma generosa o livro de provérbios se não me engano diz que a alma generosa prosperará João capítulo 3 versículo 13 nós vamos ler a partir do versículo 13 que diz assim ora ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu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 a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz. Ou seja, os homens amaram antes as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aleluia. Nós sabemos que aqui Jesus está em um, em um diálogo com Nicodemos, um doutor da lei que foi à noite escondido para saber quem era Jesus, quem era aquele galileu que estava fazendo tantos sinais e maravilhas, e ele estava abismado, ele estava atônito, porque não poderia ninguém fazer o que Jesus estava fazendo, se Deus não fosse com ele, o próprio, o próprio Nicodemos disse isso. E encurtando a história, Jesus falou muitas coisas para ele, tentou explicar para ele acerca do reino dos céus, falou que era necessário nascer de novo, perguntou a ele se ele sendo rei, sendo príncipe em Israel, sendo doutor da lei, mestre em Israel, e não estava entendendo o que ele estava dizendo. E nesse texto Jesus disse porque, olha, ninguém subiu ao céu, senão que de lá desceu, senão o filho do homem. E ele começa a dizer que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto para salvar aquele povo que estava ali no deserto, que todo aquele que olhava para aquela serpente que Moisés levantou no deserto e colocou naquela haste, todo aquele que olhasse para aquela serpente era curado das picadas das cobras que estavam ali devido a um grande pecado que eles tinham cometido eles estavam sendo castigados. Então Moisés, em misericórdia e uma forma de ajudar o povo, orou a Deus e Deus deu a ele instruções e ele fez aquilo. E aquela serpente ali levantada no deserto, para tudo aquele que olhasse para aquela serpente, ele seria curado daquelas picadas de cobra. Então Jesus disse que da mesma forma que Moisés levantou aquela serpente no deserto para curar aquele povo, salvar aquele povo, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. E quando Jesus estava dizendo levantado, ele não estava dizendo de ser levantado, de ser exaltado, de ser colocado em um, em um altar, de ser colocado em um trono, de ser glorificado, nada disso, ele estava ele se referindo, que da mesma forma que a serpente foi levantado numa haste no deserto, assim se importava que o Filho do Homem, ele mesmo, Jesus, fosse levantado em uma cruz, em um madeiro, e ele diz, em outra parte ele diz que quando isso acontecesse, quando ele fosse levantado na cruz a todos, ele atrairia a ele. E, é, e é importante dizer que quando a Bíblia fala todos, quando você procura no original, a palavra todos não quer dizer toda a humanidade, não está falando todo o ser humano, não está falando todos os homens ou é toda, a, a, a, todo o mundo, mas está falando a todos. Atrairei a mim, ele está falando dos salvos, dos escolhidos, dos filhos de Deus, daqueles que iam ouvir a palavra, as suas ovelhas seriam atraídas para ele. Aleluia. E por que que ele seria levantado e se as pessoas seriam atraídas até ele? Para que todo aquele que nele cresce, tivesse a vida eterna. Para que todo aquele que nele cresce, herdasse a vida eterna, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse neste mundo, mas ainda que perecesse neste mundo, aleluia, na verdade não é perecer neste mundo, mas que não viesse a perecer para sempre, mas que viesse a ser salvo, por ele, e ele completa dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, a vida eterna. Então, o amor de Deus foi tão grandioso, o amor de Deus foi uma, uma coisa tão espetacular que Jesus não conseguiu achar palavras humanas para descrever o tamanho, a imensidão, a profundidade, a largura, a proporção do tamanho do amor de Deus para com o mundo, enviando o seu único filho, o seu filho unigênito, para que viesse a morrer, ser levantado como aquela serpente no deserto, que ele fosse levantado, também no calvário, para que todo aquele que lê ele cresce, cresce nas suas palavras, cresce nas palavras de salvação e de vida eterna, não perecesse, mas tivesse a vida eterna, porque Deus enviou seu filho ao mundo, não para que fosse julgar, julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, por ele. É interessante quando Jesus diz isso, ele mesmo diz que ele não veio julgar o mundo, ele diz isso aqui nesse texto, ele diz isso mais algumas vezes em outros, outros textos, que ele não veio julgar o mundo, porque já tem quem julgue, ele mesmo diz, eu não vim julgar o mundo porque já tem quem julgue, a palavra de meu pai, ela já julga o mundo e ele ainda diz assim quem crer não é julgado mas aquele que não crer está julgado porquanto não crê no nome do unigênito do único filho de Deus e o julgamento é este que a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz para que as suas obras é, porque as suas obras eram más por que eu coloquei essa capa, a capa dessa live? Você vai ver aí a capa dessa live, uma, uma cena triste de um morador de rua deitado no chão, com certeza ali passando por dificuldades, talvez estivesse com fome, talvez poderia ter até doente, eu não sei a história daquela foto, mas uma coisa que as pessoas perguntam muito para poder ofender ou provar a nossa fé, principalmente os ateus perguntam muito isso, eles dizem, se Deus é todo poderoso, se Deus realmente existe, se Deus veio realmente para salvar, para poder libertar, para poder trazer paz, para poder trazer alegria, libertação e todas as promessas que ele faz, por que, que existe tanta pessoa sofrendo no mundo? Aleluia. Eu ainda não tive o desprazer de um, um ateu em me fazer essa pergunta, mas se um ateu viesse, fizesse me fazer essa pergunta, a resposta que eu teria para ele é a seguinte, primeiro, de que o mundo está como está, não é por, porque Deus não age, é porque o ser humano é egoísta, é porque o pecado endurece o coração do ser humano. E a segunda resposta que eu daria para essa pessoa é a seguinte, Digamos que eu concorde com o um ateu que Deus não existe, digamos que eu concorde com ele, Deus não existe, mas se brotou no seu coração essa preocupação de que Deus viesse a fazer alguma coisa, por que, que essa pessoa mesmo não faz? O mundo é do jeito que está e as pessoas sofrem do jeito que sofrem, uns, uns têm muito, outros não têm nada, enquanto uns têm quatro, cinco, seis refeições por dia, outros não tem nenhuma por dia, ou uma, duas ou três por semana, não é porque Deus não age, é porque o ser humano é egoísta, é porque o ser humano não cumpre o mandamento que Jesus disse, amar o seu próximo como a ti mesmo. Deus amou o mundo de tal maneira que enfiou o seu único filho para que todo aquele nele, nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o homem não conhece amor e não consegue exercer amor em amar o ser humano para poder fazer a obra que Jesus mandou, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Então é muito triste a gente escutar as pessoas dizerem por que, que Deus é tão poderoso e não resolve os problemas da humanidade é porque o ser humano, o próprio ser humano é egoísta, ele mesmo destrói as coisas, o pecado ele veio deteriorando, ele veio destruindo as coisas desde o Éden até os dias de hoje, e isso vai acontecer cada dia mais até a volta do mestre, os falsos profetas, os, esses pregadores de ego, esses pregadores de, de, de, de prosperidade, esses pregadores de que dizendo que as coisas vão melhorar, ano que vem vai ser diferente, só para poder atrair as pessoas, para as pessoas ficarem atraídas ali pela, pela por um Deus que sempre dá tudo que as pessoas querem, aleluia, e frustram as pessoas com isto, estão mentindo, porque pela Bíblia a gente sabe que as coisas não vão melhorar. Ah, mas Deus não amou o mundo? Sim, Deus amou o mundo. para que Enviando o seu filho para que viesse ter a vida eterna. Mas ele não amou os pecados do ser humano. Ele amou os seus escolhidos. Ele amou aquele que crer na tua palavra e vai ser salvo. Mas a palavra de Deus diz que as coisas não vão melhorar. O mundo anda passos largos para perdição. O mundo jaz no maligno. Se esse mundo tivesse recuperação, Deus não traria novos céus e nova terra. Deus não teria que destruir este mundo para reconstruir novos céus e nova terra para os seus escolhidos. Ele simplesmente resolveria os problemas. Mas existe, por trás do plano de salvação de Deus, muitos mistérios que a gente ainda não entende. Aleluia. Deus usou de uma misericórdia muito grande quando ele expulsou Adão e Eva do paraíso. Se você ler o texto com mais calma, você vai perceber que Deus não castigou eles, Deus teve amor por eles. Primeiro, porque se Deus fosse justo, eles teriam que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus não o fez, usou de graça e de misericórdia. E por que, que eu digo que Deus usou de misericórdia, Deus usou de amor e não de castigo? Porque se Deus deixa Adão e Eva no paraíso, está escrito no texto, eles estenderiam a mão na árvore da vida, comeriam o fruto da árvore da vida e viviam eternamente no pecado. Aí sim Deus se viria na obrigação de destruir toda a raça humana, porque o, o homem viveria eternamente no pecado. Mas Deus, no seu grande plano de salvação, expulsou Adão e Eva do paraíso por amor, para que eles não viessem a viver eternamente pecadores. E desde lá, Deus vem construindo, seus constru, não digo construindo, mas vem em fases no seu, no seu plano de salvação e de vida eterna para conosco. E tem muitos mais mistérios que nós não entendemos por trás desse plano de salvação e de vida eterna. Nós não podemos julgar a Deus pelas coisas que acontecem neste mundo. Mas nós temos que pregar a palavra que liberta e falar com essas pessoas. Que o nossa solução não está neste mundo. A nossa solução não está nesta terra. A nossa solução ela não vem de Brasília. A nossa solução não vem das na, da, da, da, da, dos governos. A nossa salvação ela vem do Senhor que fez os céus. E que fez a terra. A gente vê muito aí a briga aí de esquerda e de direita, de política. A gente sabe que tem, um, que tem algumas pessoas é, é, que realmente tem, tem um coração para poder fazer alguma coisa. Mas a verdade é que ninguém vai conseguir fazer nada contra a palavra de Deus que diz que este mundo será destruído e as coisas irão piorar a cada dia mais até o dia que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras e fender aquele monte, rachar aquele monte no meio e abrir os seus braços e dizer aquela frase maravilhosa que está escrita em João. Ele vai dizer para os que estão à sua esquerda, vinde a mim, bendito do meu Pai. Vem receber por herança aquilo que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E infelizmente, os estão na esquerda eles vão dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Aleluia. Porque Deus amou o mundo, mas não o pecado. Deus ama o pecador, mas aborrece os seus pecados. Não podemos culpar a Deus pelas coisas ruins que acontecem neste mundo, porque a culpa verdadeiramente é nossa. Este mundo ele tem recursos para que todo ser humano viva como um rei. Mas o coração egoísta, o coração mau do homem, não deixe isso acontecer. Portanto, Jesus diz no, no versículo 19 que a luz veio ao mundo. Mas os homens preferiram as trevas, amaram as trevas. Por que, que eles amaram as trevas? Porque se eles viessem para a luz, as suas obras seriam expostas suas obras más seriam expostas, então eles preferem ficar nas trevas. Da mesma forma é mentira. Por que, que tem um dia da mentira e não tem um dia da verdade? Porque mentir é confortável, mas viver na verdade é estreito, é apertado. Mas tem uma vantagem, vai te trazer salvação e vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus, foi o próprio Jesus que, que disse essa frase, e Jesus ou João não conseguiu descrever uma palavra ali, ou o próprio Jesus mesmo não conseguiu achar palavras humanas para descrever o tamanho, a imensidão do amor de Deus, Deus amou o mundo de tal, de uma maneira espetacular, que enviou seu único filho, para que todo aquele que, não, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e seu filho não veio julgar o mundo, mas ele veio salvar, aleluia, o mundo, e quando fala de mundo, não fala da criação por completo, Ali, aliás, quando fala de mundo, fala da criação por completo, fala de toda a criação, porque não só os escolhidos, os seres humanos escolhidos que serão salvos, mas também toda a criação será renovada. Isaías diz isso, que o leão voltará a comer palha, uma criança poderá brincar com uma serpente e ela não fazerá mal nenhum, então toda a criação será restaurada. Paulo vai escrever que a criação gene pela redenção dos escolhidos amém, graças ao bom Deus, aleluia, graças a Deus, vamos orar irmãos, vamos agradecer a Deus, por mais essa noite maravilhosa que nós podemos, nós podemos meditar na palavra do Senhor, amém, se você quiser deixar aí um comentário, uma pergunta acerca do texto, faça isso em nome de Jesus para interagir com a gente, em nome de Jesus. Faça a sua pergunta. E eu peço a você também que faça a grande obra do evangelista. E qual que é a obra do evangelista que eu peço que você faça? É que você clica no like, compartilhe o link da live e deixe um comentário que ajuda demais. Você não tem ideia como ajuda. E se você não for inscrito, se inscreva, seja embaixador do reino com a gente. Em nome de Jesus. É, a igreja ela não é feita de uma só pessoa, uma só pessoa ele é o templo do Espírito Santo, mas a igreja é a reunião dos santos, é a reunião do corpo de Cristo. Então, quando nós nos reunimos na meditação, na leitura da palavra, na oração, na feitura da obra evangelista, nós, aí sim nós nos transformamos na igreja, do Senhor, no corpo de Cristo na terra, então eu peço a você que faça a saúde evangelista para poder, você conseguir trazer mais pessoas, que pessoas consigam ter acesso à palavra de Deus e como você faz, clica no like compartilha e deixa um comentário e se inscreva se não for inscrito em nome de Jesus, amém vamos orar Senhor Deus amado, Deus querido, glorioso e amado Deus, glorificado exaltado és Tu, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu infinito amor para conosco, Deus. Nós não éramos merecedores, não somos merecedores, mas Tu amou o mundo, o Senhor amou o mundo de tal maneira que decidiu enviar o Teu Filho para que nós não perecêssemos deste mundo, mas que pudéssemos ter a vida eterna. Muito obrigado, Pai, por esse grande amor para o que o Senhor teve para conosco, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, onde que estejam neste momento, unido em oração conosco, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre Ele, repreendendo todo o mal, Pai, dando saúde física, espiritual, mental, trazendo paz aos corações, repreendendo, Senhor Deus, toda a ansiedade, repreendendo toda a enfermidade, repreendendo, Senhor Deus, toda a angústia, toda a depressão, Pai querido, Pai amado, visite nossos familiares, ó oh Deus, onde quer que nos esteja neste momento, repreenda todo o mal, Pai Santo, traga paz, o acalanto, traga, aleluia, a tua, a tua presença, Senhor Deus, que repreende toda obra maligna em nome de Jesus. E, e desde já eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo não nos deixe confundidos, para que nós possamos ter a verdade diante de nossos olhos latentes, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Continua nos alimentando com a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Graças ao bom Deus. Aleluia. Irmãos, então, que a paz que excede sede todo entendimento e as doces consolações do Espírito Santo e o grande uso amor de Deus seja com todos aqueles que aguardam a volta do nosso mestre Jesus de Nazaré e aquele que crê diga e escreva aí Amém em nome de Jesus diga e escreva aí Amém para glória de Deus Amém Espero você amanhã às 23:56 na nossa madrugada no reino em nome de Jesus glórias a Deus Aleluia. A mole. se escreveu e amém. Amém. Irmã. Seja abençoada em nome de Jesus. Então, como eu já disse, deixa o seu like aí, compartilha o link da live, deixa um comentário. Aleluia. seu irmão, deixou um comentário aqui, deixa eu ler. Em nome de Jesus. Ledilson. Amém, meu irmão. Amém, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Glória a Deus. Fica na paz, irmãos. Até amanhã às 23h56, na nossa madrugada no Reino, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tenha uma maravilhosa noite de sono, uma maravilhosa semana para a honra do nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Fica na paz.